Fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos começar direto na prática Eu quero que vocês sigam passo a passo e consigam realmente aplicar esse efeito Que ele é um pouco mais complexo, porém vocês viram que o resultado dele é muito interessante Primeira coisa, vamos ter que começar criando o nosso pixel Fundamentos básicos, né? Do que se constitui então um pixel Aqui de forma resumida, três retângulos, um vermelho, outro verde e outro azul Como que eu fiz esses retângulos? Eu tenho aqui um arquivo no formato bem pequeno 50 por 50 pixels, perfeito, já tem um formato muito pequeno Depois eu venho criando então meu primeiro retângulo na cor vermelha e esse meu retângulo ele já vem todo quadriculado justamente por causa do meu tamanho do arquivo. Depois eu crio outro retângulo, porém esse daqui com suas bordas achatadas para ficar redondinha e depois eu aplico também o um efeito aqui de Gaussian Blur simulando então o efeito de iluminação. Perfeito, depois de ter criado todos, vai ter várias layers aqui né. Então eu somei todas, mergi as layers e também converti para Smart Object. Aqui quando eu clico duas vezes eu já tenho meu arquivo então configurado, já reportado certinho né. E esse arquivo nós vamos fechar então, finalizar. Criando então um pattern. Como que eu faço isso? Vem aqui em edit. E a gente vai clicar então agora em define pattern. Aqui você pode colocar o nome que bem tente. Beleza? Eu coloquei já e já salvei o meu. Então você vai dar o ok depois. Perfeito. Finalizando isso, vamos criar um arquivo real agora. No tamanho... Já um pouco maiorzinho, né? Para a gente conseguir trabalhar realmente aqui, eu tô fazendo em 1892 por 1261. Aqui então, vamos começar criando nosso próprio pattern. Para a gente fazer isso, vem aqui nas ferramentas nativos Photoshop e a gente vem em pattern. Qual pattern que eu vou escolher exatamente o que a gente acabou de criar, né? Então, seleciono ele perfeito e a gente pode colocar então a escala um pouco menor para a gente ter um pouco ainda mais de pixels. Aqui mais ou menos uns em 50 na escala posso dar um ok, e a gente tem a ferramenta aqui 100% aberta a gente fazer qualquer tipo de modificação, vamos dar continuidade para a gente conseguir mesclar agora esse efeito junto com o nosso fundo, eu vou colocar o blend mode multiply, perfeito? agora nós temos então o um efeito um pouco mais escondido para finalizar essa parte agora do nosso background eu tenho também aqui uma textura que eu vou estar tá liberando para vocês, textura de tv chabiscado, você pode também escolher algum do google, e aqui a gente vai colocar o blend mode soft light, então assim a gente já tem a textura e também o nosso background Ground 100% prontos. Posso até mesmo agora selecionar eles e colocar aqui, ó, BG, para a gente ter tudo bem organizadinho. Vamos agora fazer o efeito do nosso texto. Aqui eu posso colocar então a ferramenta, vou colocar Light Effect. Você pode colocar algumas outras configurações aqui ou até mesmo escolher alguma outra fonte. Vamos nessa. Primeiro vou dar dois cliques aqui na minha camada. A gente vai abrir o Layer Style. E aqui no Layer Style vou começar aplicando o efeito Outer Glow. Eu vou colocar uma cor branca, o Blend Mode Screen, Opacidade 60% e o Size 49%. Você faz também a sua configuração que for melhor para o seu exemplo. Perfeito. Vou dar um OK. E agora nós vamos aplicar um outro efeito aqui em Filtro, em Blur. E Gaussian Blur. Para a gente começar a desfocar um pouquinho mais essa camada. Como ela ainda está no efeito de texto. Então ele pede para eu converter a camada. Pode converter tranquilamente. E a gente vai colocar um efeito bem baixo aqui do Gaussian Blur. Como por exemplo 1.2. tá perfeito. Vou dar um OK. Vamos seguir agora de novo aqui em filtro. Em Blur. E vamos aplicar agora o Motion Blur. Motion Blur no ângulo 90. A gente pode colocar uma distância entre 15 e 20. Um valor um pouco mais baixo mesmo. E eu vou dar um outro OK. Vamos finalizar essa parte aqui do texto. Colocando agora um outro filtro. Vamos aqui em Pixelate e a opção mosaic. Coloque também o valor bem baixo, aqui eu vou escolher o valor 5 e eu posso dar um ok novamente. Certo, finalizamos aqui os efeitos dos filtros e agora eu vou clicar duas vezes na minha camada de novo e vamos aplicar agora o nosso pattern novamente. Aqui o pattern, posso selecionar ele de novo, vou colocar o blend mode normal, a opacidade em 100%, você pode definir também a escala e eu vou dar um ok. Feito tudo isso, finalizamos então a camada de light effects, agora eu posso duplicar ela com ctrl com de j, aqui eu quero deletar o efeito de mosaic, motion blur, gaussian blur, então então posso arrastar esse ícone aqui, ó, simplesmente para lixeira. Vamos colocar o fio dela em 0%, isso daqui é muito importante. E agora vamos dar dois cliques para abrir o Layer Style. Remova aqui o efeito de Pattern e vamos adicionar agora o Gradiente Overlay. Aqui eu posso mudar as cores pelo gradiente, posso colocar a cor que eu quiser, né? Mas principalmente mudar o blend mode para color. Quando eu coloco em normal, a gente ainda observa que a layer 100% dura, e quando eu coloco então em color, a gente observa que ela então mesclou junto com a nossa layer que já tinha aqui anteriormente feita. Eu posso dar um aqui okay aqui no nosso gradiente. Perfeito, a gente já tem o um efeito quase tudo pronto para finalizar, somente um bônus mesmo, a gente pode estar também criando curves, movimentando ele para cima, para baixo, ou então fazendo um S aqui para gerar um pouco mais de contraste e até mesmo também um hue saturation. Onde podemos encontrar outras combinações de cores, ou até mesmo fazer também uma animação. Depois de feito pela primeira vez, você já tem um pattern criado e pode estar replicando em outras artes com muita facilidade. Então se você curtiu esse conteúdo, não perca sua chance, deixa aí o seu like e o seu comentário, porque esse daí me ajuda muito. Galera, obrigado por ter assistido e a gente se encontra então no próximo vídeo.